A criação de Deus. No início, Deus criou todas as coisas. E nós vamos aprender agora um pouquinho da palavra de Deus. Fica conosco. No princípio. Nós vivemos em um mundo lindo. Basta olhar para as coisas maravilhosas ao seu redor. Vamos voltar ao início e ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou. Deus criou os céus e a terra. Deus se movia sobre a escuridão e disse: Haja luz! Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Primeiro dia, então Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo desta divisão. Ele chamou esta divisão de céu. Segundo dia! Pronto. Deus juntou as águas e a terra seca apareceu. Ele chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então, ele fez brotar plantas, sementes e árvores. Terceiro dia. Pronto. O que Deus fez no primeiro dia? Depois, Deus criou as luzes no céu. Ele fez o sol para o dia e a lua para a noite. E todas as estrelas. Quarto dia. Pronto. Fez os peixes para nadarem nas águas e os pássaros para voarem no céu. Tenham filhotes, ele disse. Encham o mundo com espirros de água e canto. Quinto dia. Pronto. Depois, Deus fez os animais. Ele fez os animais domésticos selvagens e os que rastejam sobre o chão. Só falta uma coisa a ser feita, disse Deus. A mais especial de todas. Assim, a sua imagem... Deus fez o homem e a mulher. Tenham filhos, ele disse. Assumam o controle do mundo. Cuidem dos peixes, dos pássaros e dos animais. Sexto dia. Pronto. Os animais eram a coisa mais especial que Deus fez. Então, Deus viu tudo o que tinha feito. É muito bom, ele disse. Então, no sétimo dia, Deus descansou e fez daquele dia um dia especial. Sétimo dia. Pronto. É? Estava satisfeito com sua criação e descansou no sétimo dia. Verdadeiro ou falso? O que Deus criou mais importante na criação foi você e também Oi, eu, gente. o papai, a mamãe, todas as pessoas. Só. Fique com Deus. Até a próxima. Nós vamos.